Oi, eu sou o Botão, e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, já que o da semana passada foi longo para cacete, nós vamos fazer um vídeo um pouco mais curto mostrando a função converter, certo minha cara Juliana? Nós temos recados hoje para dar pro o pessoal, vem dar você, o pessoal tá com saudade de você. Vem cá, eu não vou gravar mais. Eu não vou gravar mais. no canal. Muito bem. <risos> Como eu disse, nós vamos trabalhar com a fórmula de converter, se uma função se chama converter, Juliana, o que, que ela faz? Converte o que? Então, o que, que acontece? Né? No nosso dia a dia, nós temos alguns problemas que às vezes você vai trabalhar e precisa de conversão de unidades, então eu estava dando uma procurada para o vídeo não ficar extremamente curto, hoje o sistema que vale, hoje não, já faz um tempo, né? é o sistema internacional de unidades, certo, Ju, que depois se você ficar curioso, tem umas aberrações que tem lá. Para a gente que é da vida acadêmica, esse negócio de conversão de unidades é na verdade uma bola, uma bola não. Um Belo deu um saco. Por quê? Você faz o seu trabalho, aí não pode pôr em quilômetro por hora. Tem que colocar em metro por segundo. Aí não pode mostrar em, em cavalo vapor. Tem que mostrar em quilowatt hora. Então, assim, pra você que vai fazer trabalho, principalmente pra fins acadêmicos, fica ligado nisso, porque tem uns professores chatos, vários, na verdade, todos, que ficam batendo em cima disso, principalmente quando você vai publicar trabalho em revista científica. Então, você sabe o que é uma jarda, por exemplo, Juliana? Você que assiste futebol americano e fica babando no Tom Brady? Ai. Você não assiste. Você sabe o que é uma jarda? A gente tava tá dando uma pesquisada só pra você ter uma jarda. Da onde surgiu a jarda? Segundo a lenda, a jarda é a distância entre o nariz do rei, se não me engano, é o Henrique I até a ponta do seu dedão. A pergunta é o seguinte: Porque você já foi para os Estados Unidos? É uma merda. Você chega lá e não entende nenhuma das unidades que os caras têm. por isso que serve a conversão de nada. Então, como é que a gente vai utilizar isso aí, Ju? Basicamente, você vai escolher uma célula onde vai ser cuspida a informação. Então, já que eu expliquei o negócio da Jarda, vou falar assim que eu quero. Quero converter uma jarda e quero converter em metro a gente ter o um negócio. Então, é basicamente você colocar aqui, ó, igual com, e olha o que está escrito lá, Converte um número de um sistema de medidas para outro. Bela explicação. Então, olha ali, na hora que você colocou converter, você tem que indicar quem é o número. Então, eu vou indicar o número 1. E quero converter de uma unidade para outra unidade. Então, vou colocar o ponto e vírgula. E olha que interessante, o Excel, ele vai abrir uma série de opções aí de unidades que você trabalha. Então, tem, ó, grama, libra massa, que são coisas assim, mais de peso, tonelada, aí vai ter ali embaixo a distância, que é metro, milha terrestre polegada, etc, bababá, bababá até hora que você vai descer, enfim tem uma série de coisas aqui aposto que 99% de... desconhece essas Pô, por exemplo, o que que é? Pascal eu lembro do cursinho, mas você sabe o que que é por exemplo Juliano, um parsec, uma vara então, <risos> vamos tentar achar aqui a jarda pra gente encontrar, se tem a jarda um ah, joule eu lembro também, aquelas coisas de cursinho ah, um homem trabalhando faz tantos quilowatts então, cadê a porra da jarda, velho? Se você digitar, não vai, porque o negócio tá em inglês ali. Ótima pergunta. Tá ID de jarda, que deve ser, sei lá, não sei o que que é. Beleza? Vou clicar aqui, ó. Então, o que, que você vai fazer? Ele vai converter um que está em YD, que é jarda, e a hora que você der um ponto e vírgula, note que aí ele já não mostra todas as opções, ele já se restringe a, a unidades de conversão de distância. Aí, o que eu falei, né? O que, que é um parsec, o que, que é uma paica, vai se fuder, né? Não tem nem ideia. Por que, que os caras não põem, sei lá, que hectare? Que é bem melhor. Bom, então nós vamos trabalhar ali, ó, em trabalhar uma jarda para metro e vou fechar. Pronto, o vídeo de hoje é isso, para mostrar que existe a função converter. Então se eu der o um Enter, é como se uma Jarda fosse 0,91 metros Cara, ou esse Nego era um cavalo, ou essa história É, é mentira, nem fudendo Que tem um metro da ponta do meu nariz Até a ponta do meu dedão, Nossa, e olha que eu tenho 1,85 de altura, o meu tem Nossa, Alguma coisa, ou seja O importante é que, quando você vê os caras Lá no futebol americano correndo, ah o cara Comeu duas Jardas, ele tá correndo mais ou menos aí, Um pouquinho menos de um metro Certo? Aposto que depois Você podia depois do vídeo, dar uma medida aí entre a ponta do seu nariz e o dedão e mandar lá como comentário no grupo pra gente fazer um bolão pra ver quem que conseguiu chegar Tem na distância. Aí eu tava, é o tamanho do rei, eu tava pensando se não é assim, ó, ou se é reto mesmo, se for assim dá uma curvinha, pois é. Então o vídeo de hoje foi isso, como eu disse para vocês, é uma função de converter que ajuda muito no dia a dia, caso você tenha algumas medidas do sistema internacional. Se você notar ela não é uma medida completa, por exemplo, aqui a gente que trabalha com agro e utiliza muito a questão de hectare, hectare eu acho que tem, é, alqueire, alqueirão, de vez em quando, não, não vai ter. O que, que você faz? Vai na mão mesmo, não chora, nem enche o saco. Beleza, Juliana? Algum recado, alguma coisa? Não? Já pedi pro pessoal se inscrever, dar like, dislike e, e o que mais? Isso, vai lá no Instagram, arroba botão do Excel. Arroba botão do Excel. Vocês podem notar que eu mexo bastante no Instagram, certo? Aliás, se alguém está. Está sem resposta, a culpa é dela, não minha. Nosso querido Benito Servastano, que adora dicas curtas e pontuais. Um beijo para você, Benito, o Darth Vader do Excel.